E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sortidia trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui no Detain Qualquer, da versão 9.8. O link tá na descrição pra você vir jogar. Mas se você for novo aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E lembra de comentar aí pra me saber que você existe. Se você quiser ganhar um coração aí, comenta aí, né? Então, galera, vou mostrar minha conta, porque minha conta tá bem forte. Ela tá quase pegando 300 milhões de FC aqui. Tô focado aqui pra pegar um FC top aqui. Se você quer que eu traga uma evolução mostrando como que pega um FC bom aqui, como que upa bem aqui, deixa o like. Vamos tentar bater uma quantidade de 200 likes aqui nesse vídeo. Só compartilhar o vídeo que a gente consegue bater essa quantidade sociedade aqui, ó, no XDD Tank, ó, no XD Tank, tem 20 pessoas aqui, e sempre tá tendo gente aqui pra gente aceitar, beleza? E, tranquilo, né? Vou começar mostrando o depósito aqui pra depois mostrar a conta, também vou fazer um PVP aqui pra ver o que, que, se a gente consegue pegar alguém. Mano, minha continha tá bem forte, mas tem inscrito aqui que assiste o canal que tá bem mais forte que eu, né? Mas tudo bem, né? Quem quiser como a sua conta, cara, só quando tiver pelo menos uns 600 milhões de FC, 400, 800 milhões, quiser que eu mostre, só fala aí, beleza, meu parceiro. eu mostro aí pra vocês aí. E eu quero agradecer o cu de do Rian, que ele também quer ver. Me ajudou aqui nos anel aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o meu depósito, né, galera? Mostrando aí pra vocês. Mano, eu tô pensando em trazer vídeo aqui todo dia. Então, se vocês deixar o like, eu posso continuar trazendo vídeo pra vocês todo dia. mas só dois DDTank, que tá muito top, mano. Que é os DDTank aqui, que saiu faz pouco tempo. Eu não vou divulgar o nome deles aqui. Se vocês quiserem novo DDTank aí, deixa o like, que eu posso trazer aí pra vocês. Mostra o depósito aqui, tudo certinho na conta. Agora eu vou mostrar a conta em si pra vocês. Mano, eu quero fazer um negócio aqui, galera. Sempre quando vocês bater a quantidade de 300 views no vídeo em dois dias, mano, eu já vou trazer o próximo vídeo, beleza? Só pra compartilhar o vídeo com um amigo de vocês. Aí, vocês viram que a continha tá com 280 milhões, mano. Ó, demorou muito pra pegar esse UFC. Não foi de uma hora pra outra. Ó, a única ajuda que eu tive aqui foi do inscrito, né, mano? Que é o Rian. Por isso que eu tô falando que é co de Frank, porque é um inscrito aí fiel. Sempre tá ajudando aí, né, mano? E meu servidor, galera, vocês que entendendo o um negócio. Meu servidor vai ser lançado, vai demorar. Porque é, tipo assim, ainda não arrumei a ADM. O servidor, tipo assim, só consegui, quer ver, Comprar uma rocha aqui. Tipo assim, agora tem que colocar online, né? Eu não tenho um ADM, não tem nada aqui. Se você sabe mexer com você, que eu fiz um grupo aqui no, no WhatsApp para nós conversar trocar umas ideias. se quiser entrar o grupo tá na descrição e o link do DT que tá na descrição também beleza então aqui ó vamos lá né para mostrar a continha basicamente minha conta tá assim né galera 13 ó 12k de ataque 3k de defesa 12k de atividade 3k de sorte né ataque mágico é 4k resistência mágica 6k né ó de vida tem 33k ó não é 300 é, é 6,8 de vida que tem mas beleza armadura aí ó Quase 4k, dano, quase 5k Força física tem 661 As práticas estão assim, né? Resistência e tal Aí ó, como que elas estão Prática espiritual tá assim pra falar nisso aí, eu depois eu tenho de dar uma upada Porque hoje eu não mexi nelas As cartas estão quase full 40, né, galera? Tá tudo assim, alguma Só essa daqui que tá pratina. É, só essa daí mesmo Depois eu tenho de ajeitar isso Tranquilo, totem tá também Quase full Não, totem tá full Mas falta upar esse negócio aqui, né, mano? Ó, que é, deixa eu ver aqui Totem de pedra de runa Falta conseguir essas pedras de runa Pra upar o negócio aqui, né? no minotauro, do... É, das coisas aqui eu não sei explicar muito bem, mas tudo bem. Ó, tá full armadura. Aqui embaixo tá dando dan, dan, dan. Mas é, aqui em cima tá full armadura, mano. Pra vocês que não sabem armadura, dá muito FC que nem o Walker Nem que quer é detenco eu acho que é o que dá mais no FC, mano. Se você quiser é, pegar é, armadura, essas super pedra de armadura, mano, é só fazer a distância. A agência consegue, beleza? Você faz o avançado lá que você vai conseguir tudo certinho. Ok, né? Ah, a figura, só falta esse Romeu aqui, né, mano? Que eu tenho de conseguir pra mim conseguir meus FC. A do Free Fire, eu tenho que ver só do é, a roupa e o chapéu. Falta carinha, falta o cabelo, tudo. Se você tiver sobrando e quiser me ajudar, eu vou aceitar aí. Depois te mando um salve aqui no vídeo. Morou? Tranquilo, né, mano? Falta de juíeta aqui também. Lembra dessa daqui, que eu não sei o nome, né? Mas tranquilo. A arma tá faltando só essa daqui, né, mano? Algumas armas aqui, ó. Se você tiver essas armas que eu tô mostrando aqui em vídeo, cara, só mandar aí pro meu nick. Meu nick é sem o Garanto que quer ver. Depois, quando eu tiver umas coisas, eu vou te mandar. Porque eu vou ver que você é humilde, né, mano? Vai tá me ajudando. Eu vou ajud É um ajudando o outro aqui, entendeu, galera? O top, Não, o templo ainda falta o upar, beleza, mano? O templo aqui é muito. É, tipo assim, gasta muito cupom pra upar, então demora muito. Mas basicamente tá assim, né? Nível 6, tem alguma. É, por nível 6, tá até top. Batismo não tem nada, contra marca tá assim, galera Eu não sei como pode querer melhorar essas contramarcas Porque eu não mexo muito com isso aqui e, Olha aí pra vocês verem como que tá e vocês me falem aí nos comentários, por isso que eu comentários Pra dar dicas, opiniões e também querer ajudar quem não sabe upar muito bem aqui essas coisas, né Porque eu não mexo muito bem com essas coisas aqui de contramarca Eu sei mais mexer no totem, carta, treino, nas pedras Nas figuras, pedra que também, você sei mexer algum, um pouquinho, né mano Mas não é tanto assim Ok, já mostrei a continha aqui, agora eu vou mostrar o pet pra vocês meu, ó, falando em pet, pet até tá com fome aqui. Deixa eu alimentar esse bichinho aqui pra ele ficar gostosinho e com muita. e sem coração caído. Ó, beleza? Pet tá assim, nível 51. Tá meio bonitinho. Tem o pet do macaco aqui também. Pet do macaco, pra quem não sabe, dá mais FC. Mas eu prefiro o pet da Fênix, porque você sabe, né? O pombão aqui já pega na cabeça do maldito já era, meu filho. Mas tranquilo, ó lá, aumentou 1 milhão de FC. Qual foi é, 2 milhões de FC que aumentou? Porque o pet tava com fome, né, meu parceiro? Ah, montaria. Não, é, montaria esse aqui, né? Montaria tá full, tá upada, né? Tava um pra tirar a Ó, vamos ver as imagens montaria? Tá tudo upada, galera. Só falta do touro aqui, ó, pra upar. Ativar pra falar a verdade. Eu acho que eu tenho ela aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu depósito. Daí já vai conseguir já pegar um FCzinho mais bom. E, mano, quer entrar nessa sociedade, entra aí, ó. Um XDD tanks. E também entra no grupo, galera. Que é muito importante. Porque eu tô falando isso aqui duas vezes até que eu venho repetindo. Porque, tipo assim, o grupo, mano, é pra vocês, é pra nós aqui, ó. Jogar, ficar full, ficar bonitinho, gostosinho. Pegar muito FC aqui nesse DDTank ou Quero ver, quero ver. Meus escritos foda aqui, beleza, mano? Mas ok. Deixa eu ver aqui o que eu posso pegar. Cadê o. Não sei se ele tá por aqui. Talvez eu não tô vendo, né, mano? Não sei se tá vendo aí tudo de boa, mas eu não tô conseguindo achar. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Uhum. Tranquilo. Vamos ver se tá por aqui. Touro. Eu não sei se tá por aqui, mano. Depois vocês veem no vídeo certinho, vocês me falam, beleza, galera? Se eu tô tentando achar aqui, não consigo. Espaço, vocês podem ter visto e eu não. Então se você viu, comenta aí. Mas basicamente essa é a conta, né, mano? Eu vou ir um PVP aqui pro vídeo não ficar tão pequeno, porque eu não gosto de trazer vídeo pequeno aqui e ficar parecendo que eu gráfico por obrigação. Eu gravo porque eu gosto e também o feedback do canal tá bem bom, né, mano? Vocês estão deixando like, estão compartilhando o vídeo. E tá top em trazer vídeo aqui pra vocês. Espero não pegar um cara é, fudido aqui de FC. Ixi, só foi falar e pegou, mano Eu acho, né? Vamos ver aqui Talvez... Não, pegou Esse cara aqui tá maldito, mano Ele vai me matar rapidinho Vamos dar uma olhada aqui na conta dele? Ixi né? Esse aqui tá foda, mano Que cara miserável Hum Só olha o seco do bicho Mas beleza, né, parceiro? Você tá forte, hein, mano Pode crer Aí sim Sobe Rec O cara quer ver? O cara tá forte, parceiro Ainda quer ver a bichão ainda lá, pra você ver Desumilde ainda. Falei que eu tô rec. O cara veio de mandar um salvinho aqui, ó. O bicho é desumilde. Aproveita, meu pai. só aproveita aí. Você deve ter comprado vivo Daí quer ver. E no bicho é ruim ainda. Podia ter matado já. Mas é tudo bem. Hum. Deixa eu tentar aqui, né, galera? É, não vou conseguir matar, né, mano? Mas pelo menos a metade da vida do infeliz foi embora, né? O cara só vai matar por causa do leve por causa de algumas coisinhas aqui. Aproveita essa chance, filhão. Porque isso aí é, esse aí é o normal, né, mano? Só tá matando por causa do level e por causa desse escolarzinho, velho seu aí. Se não fosse querer ver, você tava morto, pode ter certeza. Porque não sabe jogar tão bem assim? Acertou, caiu do pet, né, fiote? Mas o jogo vira, pode ter certeza. Meu oh, menininho feioso. <risos> mas, galera, vou fazer mais um PVP aqui. Vamos ver se eu trombo. Ah, não vou querer aí é, de uma vez assim, não. Porque eu não quero trombar esses caras fortes. Se trombar cavalo, aí vocês tá ligado, né? Vai morrer de qualquer jeito. A conta tá forte, mano. Mas tem cara aqui. Vou mostrar o top 1 pra vocês, mano. Top 1 tá um absurdo, galera. Tá muito forte mesmo, mano. Porque tem VIP aqui. Daí os caras pro para comprar uma VIP. O que, que acontece? Fica. É. Absurdamente forte. Ah, por isso que eu... Nossa, eu só consigo fazer isso com o top 1 Ah, lá, peguei o top 1 Só foi falar do miserável E é desumilde ainda, vocês viram lá, galera Ah, não, ele tá tão forte assim, mano 20k aqui Ah, para, ainda tá todo pouposo assim Beleza, o jogo vira, viu, maldito Toma então, que você tá assistindo esse vídeo aqui Ah, super dano, armadura. Ah, não, calma Devagarzinho. Ó, oh, ainda passa o selo, pai Você pode ter certeza Deixa eu ver aqui, isso é o top 1? Se eu conseguir tirar metade da vida do top 1 sem a habilidade do, da Fênix, não, não, você tá fudido, meu pai, eu vou, ter, eu vou certeza. E olha aqui, que eu tipo assim, eu não comprei nada, galera. Tipo assim, eu tô gravando, eu consegui algumas coisas aqui, ó, comprando, né, mano. Mas fora isso, eu não consegui nada, tá ligado? Pera aí, mano. Galera, 12, ó, pra vocês verem como que tá minha conta. Imagina a hora que, eu nem sabia que esse cara era top 1, vocês acreditam? Associação, a dele que tá... Cadê a minha aqui? A minha tá, era pra estar tá aqui, hein. Deixa eu ver, moleque, é vocês verem? até que tá 17. Ah, a gente vai conseguir passar esses caras. Cara, aproveita agora, aproveita aí, você pode comprar sua VIP, tentar bater o Tietchan, Tietchan é bonito meu filho, acho acha que você vai bater assim entre os servidores? Ah, tá ele aqui, mas não entendi galera, porque quer é tipo assim, se eu tirar metade dessa vida desse cara, esse cara tá tão forte assim não Tem cara aqui mano, que não é não, eu mando que veio. isso aí não arranca nada galera, na moral, porque é cavalo mesmo mano. Não, É, não sei, deve ser por causa do UFC que esse cara tá aí em cima, mas muito estranho mano E o cara ele mano, mas tudo bem, é nóis, tamo junto parça Agora eu vou fazer mais um PvP aqui, vamos ver se eu consigo pegar alguém um pouco mais forte aqui, ou um pouco mais fraco Se pegar ele de novo, você tá... Ah, então vai morrer, mano Porque não tem como matar esse cavalo não, ele tá muito forte, é top 1 Não vai dar pra matar ele não, galera, é muito forte mesmo Nem sabia que essa praga é top 1 Nossa, aí sim tá forte, hein Ah, mas se fosse top 1 também não ia ter... É, negócio assim não Se eu tô trombando esses cavalo, daí tá difícil Aproveita, meu parça, porque não tem como te matar, não. Você tá forte, mais o filho do aéreo. Miserável. É isso aí, né, galera? Eu vou fazer o quê? Trombando seu cavalo? Ainda tô... não pode trombar um cara mais fraco? Só tô. Olha, eu trombei só o top 1 aqui do servidor. Né? Daí você come mesmo, não. Maravilha, né, mano? Não vai fazer o quê? Não tem como matar? O cara quer ver. Fez... Você ah, bati o C Foi vir 300, mano. Não tem como matar uns cavalos desses, não. É muito difícil. Mas, beleza, né? O intuito desse vídeo eu quero mostrar minha conta e também mostrar como que eu peguei esse FC aqui também. Mas eu vou mostrar isso no próximo vídeo se você quiser bater 200 likes. Sei que o cara tá bem forte, mas como que eu vou matar um top 1 aqui do servidor? Não tem como não, galera. Por enquanto, né, mano? Mas pra ter certeza, eu tô focado aqui no servidor. Vocês viram aí que o cara tá nível 70, eu ainda tô nível 51, então ainda tem muito pra upar. Vou mandar um salve aqui pro inscrito aqui, né, mano? Deixa eu ver aqui. Se eu acho ele. Ah, aqui, ó. Ele tá nível 50 também, né, mano? Aí ó, ele também tá quase pegando 300 milhões aí, ó. Aí, aí. A continha dele tá. Ele tá upando bem a continha dele. É isso aí. É ele que tá upando aqui, ó. Por isso que eu coloquei fiel, que é o inscrito fiel aqui, ele é. como que é mesmo vista da sociedade. Aí, a continha dele tá basicamente assim, né, mano? Mas, basicamente é esse o vídeo, galera. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Também não se esquece de comentar alguma coisa aí pra eu saber que você existe, beleza, parceiro? Vocês viram aí, né, galera Acabei morrendo, mas faz parte, porque o cara é top 1, foi só de saber, depois que eu fui no Hall da Fama. Mas, tamo junto, né, galera? Quer me seguir aí nas redes sociais? Tá tudo aí na descrição, entra no grupo aí dos moleques do The Tank. Tudo certinho, demorou? Tamo junto, um abraço do senhor Tchê, até o próximo vídeo e falou! midnight and pretend Honey, I'm a perfect